Uma coisa que eu acho maior babaquice nos héteros é que eles nunca reconhecem quando um cara é bonito Eles dizem boa pinta, ah o cara preza Pô, eu como gay, se eu acho uma mulher bonita, eu falo que ela é bonita Não me sinto ameaçado por isso, não vou sentir tesão por ela Então eu desafio vocês heterossexuais a citar caras que vocês acham bonitos. Puta merda Acho que o... O bonito? Deixa eu ver Cara, velho, você fez isso comigo? velho. <risos> O. <risos> Caralho, é difícil, hein? Três caras bonitos. Eu, pode ser eu, eu posso, pode ser um deles? Não, Acho bonito o Adam Lavini. Brad Pitt. Um cara bem. O uh... que mais bonito mesmo? A sorriso. <risos> é, tipo, eu valorizo muito o sorriso na pessoa. O Dá uma dica aí, irmão. Não acho. me Brista, desculpa, mas não acho. Você me pegou agora aí, velho. É o cara que eu acho bonito, velho. O cara que faz. O cara que faz o Thor, eu acho ele um cara bonito. Ele é um cara alto, é um cara forte, tem um, tem um olhar e tem um sorriso, eu acho ele bonito. Fala um, vai, vai falando. Cauã? Cauã? É. Mas não é, é não é bonito, né? Tipo uma beleza gregona, rosto bonito. O Johnny Depp é um cara bonito. O Johnny Depp, Johnny Depp, um cara bonito. Charmoso. O. O. Deixa eu ver. David Beckham. David Beckham? Beckham. Puta, eu acho horroroso. O David Beckham tem um queixinho assim, velho. Ele tem uma. Puta. Eu não curto, Bebe, nem fudendo. Outro cara que, que, eu, que eu acho que é bonito é o meu pai. Meu pai era um cara muito bonito. O Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo ele é boa pinta. Minha é concepção. Um cara que tira tesão. <risos> <risos> que o quê? Não é tipo só bonito? Tesão não. <risos> não sei. não sei. Não vem assim. Eu sei que tem, sei que tem, mas não, não lembro. Com esses dois, você já se satisfaz? <risos> não, eu é. já, já me satisfaço, mas... Que são bonitos. Porra, uh, <risos> velho. Já foi esse sacrifício pra falar pro me Ronaldo nada, você não quer mais dois, cara? Outro cara que eu considerava muito bonito também era o meu avô. E eu? O resto não tem ninguém bonito, tudo feio pra caralho. Agora eu quero saber de vocês héteros, por que, que vocês sempre se assim, cumprimentam se xingando, tipo, e aí seu filho da puta, como é que vai seu pau no cu? Eu nunca entendi, gente, esse carinho entre vocês. Vocês são estranhos. Por que, que a gente se cumprimenta assim? É verdade, hein? Eu acho que é pra, eu acho que é pra reforçar que é macho, velho. Tá com medo. Eu acho que eu faço isso desde criança, assim. Acho que é uma. É um. Um pontinho que a gente tem no DNA hétero, assim, que faz com que a gente. Pra diminuir o grau de intimidade que você tem do cara. E aí é a primeira coisa que vem na cabeça. Aqueles que tem mais intimidades, realmente tem esse, esse modo carinhoso, como você está falando aí, de chamamos os outros. Querer se sentir maior que o, que o outro, né, tipo, já ofendendo, já pra você se sentir maior que ele, tipo, ser mais macho que ele, entendeu? Maior é que sentir, Tipo, opa... <risos> no Hermes e Renato, quando a gente se conheceu, a gente já tinha o hábito de se cumprimentar assim. O Marco Antônio e eu, a gente se Fala viado, fala filha da puta. Fala seu merda. Não sei, não sei viado. Cara, o carinho macho, acho que é a coisa mais legal que a gente tem, assim. Se um gay chegar pro outro e falar assim, é arrombado, não tenho... não sou arrombado, sabe? E amigo, aí você sabe que eu não quero amigo, não. Acho que é assim. Sério, gente, por que, que vocês héteros paqueram mulheres na cara dura e na hora que um gay te dá uma olhadinha você já fica todo incomodado? Não é a mesma coisa? Entendi. Se tem um gay olhando pra mim e tá me paquerando, ele tá fazendo o que eu tô fazendo com uma outra mulher, é isso? Eu não deixa de ser a mesma coisa, é verdade. Eu acho que mexe com a nossa. com a nossa masculinidade, eu acho. Sim, ah, eu não me incomodo se o cara. se o cara. É... Ele não, é, ele não é obrigado a saber que eu sou hétero ou não, então se ele chega no respeito, eu vou falar pra ele, irmão, então, gosto de, né, não, não gosto de, gosto de, entendeu? Não, é se você falar que não, que não é gay, pronto, acabou. Já aconteceu um monte de vezes e sempre levei numa boa. Eu me sinto, eu fico envergonhado até. Minha reação é, primeiro eu dou risada e eu falo desculpa, cara, mas eu gosto de mulher. Só que assim, no meu caso, nunca cheguei a ficar incomodado, né? Depende de como esse tal gay vai chegar te paquerando. Assim, se for uma coisa muito, muito direta, eu vou falar, velho, aqui não tem espaço pra você brincar, não. Mas uma coisa que eu sei é que os gays são muito exigentes. Então, se um gay virar pra mim e me paquerar, isso quer dizer que eu sou um cara muito bonito. Eu queria primeiro de tudo mandar um peixe pro PedroHMC E a minha peixe, pergunta peixe, é assim, peixe, que blanca? Blanca? Ai, que, que, isso, meu óculos, é assim. que é isso bicha? É Vamos que parar, né? queria fazer uma outra pergunta que... É que a gente vive num mundo muito machista que cada coisa que um hétero faz Já chamou ele de viado, qualquer coisa que ele faz E aí eu queria saber Que coisa de viado que você faz? Velho, eu faço muita coisa assim de viado Porra, cara Putz. Tipo, acho que ia arrumar muito cabelo. Tirar os pelinhos da sobrancelha aqui, ó, pra não ficar parecendo um... Parecendo sei lá, parecendo uma gaviota, gaviota não, gaivota. Dependendo de, do que que eu vou gravar, eu passo é, rímel na, na barba, no bigode, pra ficar mais preto. Eu faço escola progressiva. Se depilar é uma coisa de viado? Só de viado? Eu me considero um metrosexual, sabe? Eu me depilo, eu faço sobrancelha, eu gosto de me cuidar bastante, eu gosto de me vestir bem. Muito vaidoso, espelho, celular, me olhar muito, tipo, bem vaidoso mesmo, sou uma pessoa bem vaidosa. Isso às vezes me torna muito... Gay. Gay. <risos> eu faço muito isso, assim ó, tipo, passo o cabelo pra trás da orelha, com o dedinho pra dar uma arrematada, né? o mendinho ainda dá uma rematada. Aí todo mundo, dá o cabelinho, olha o cabelinho dele, ele faz mexer no cabelinho. Ah, tem mais coisa, cara. Por exemplo, quando eu tô na minha casa, no meu banheiro, ah, eu faço aquele xixi sentado, né? É muito mais gostoso já sentado do que em pé, né? Você depilou pela bunda? Não. ali? Não sei. Quer beijar agora? Não, tô de boa. Oh. Uma vez eu acho que eu beijei um cara numa balada, achando que era uma garota. Já aconteceu. Eu, eu fiquei com dúvida, eu tenho dúvida até hoje. Porque parecia uma garota. Parecia muito uma garota. E eu fiquei assim, eita...